olá sejam todos muito bem vindos controle financeiro e fluxo de caixa nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer o controle financeiro pessoal e do seu negócio de forma rápida e simples isso através de uma planilha grátis em excel de fluxo de caixa e controle financeiro criada pela equipe bolos martins mas é assim sem compreender né o princípio de um bom planejamento financeiro não adianta nada ter uma poderosa ferramenta como essa nas mãos a nossa equipe criou uma planilha grátis de fluxo de caixa a pedidos de clientes e seguidores que ficam perdidos na hora de fazer seu controle financeiro pessoal. Afinal, é necessário saber quanto ganhamos, quais são os nossos gastos e quanto a gente pode poupar para investir no nosso futuro ou do nosso negócio. O bom controle financeiro vai fazer o seu negócio durar. Mas não se engane, se não tiver um controle de entradas e saídas e um controle de contas a pagar e receber, você vai continuar com dificuldades para tomar decisões financeiras. As receitas, né, que são as entradas e as despesas, né, as saídas, sempre precisam ser registradas. E é comum em pequenas empresas que essa organização comece por planilhas em Excel de controle financeiro e fluxo de caixa. Com uma planilha de fluxo de caixa no Excel, é possível gerenciar suas futuras contas a pagar e também receber. A planilha grátis de controle financeiro pessoal e fluxo de caixa vai ajudar você a ter o controle total sobre o seu caixa. E ela está bem simples tá? e bem fácil de usar. Você precisa só fazer os lançamentos. Aí você vai acompanhar e controlar todas as suas contas a pagar e receber também. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou o Anderson Martins, dos canais Bolos Martins. Sou palestrante e produtor de ferramentas digitais para confeitarias e pequenas empresas de vários segmentos. Vou deixar nossas redes sociais aqui na descrição do vídeo para você conhecer um pouco mais do meu trabalho depois, tá? E vamos logo ao que interessa. Eu vou te mostrar agora na tela do meu computador como usar essa planilha grátis de controle financeiro. Não se esquece de deixar um comentário aqui embaixo e curta o vídeo também para eu saber que você gostou e assim eu continuo fazendo mais planilhas grátis como essa. O link para você baixar essa planilha 100% de graça está aqui na descrição do vídeo, mas é claro, veja o vídeo até o final da explicação para entender bem como funciona, tá bom? Me acompanhe! Bom, assim que você acessa a planilha pela primeira vez, a primeira coisa que terá que fazer é habilitar a edição clicando aqui em cima, nessa opção, tá? aqui nesse botão habilitar edição para facilitar, tenta usar os botões do jeito que estão aqui, tá bom? sem usar o guia da planilha que aparece aqui embaixo e aqui em cima você já vê o botão do vídeo tutorial que é esse mesmo vídeo que você está vendo e consegue ver a qualquer momento e o suporte também para acionar a qualquer momento para te auxiliar além de encontrar todos os nossos contatos aqui nesse botão suporte também bom, para fazer os lançamentos você simplesmente clica aqui nesse botão lançamentos caixa quando você clica no botão ele entra direto aqui nessa tela aqui você tem uma opção de escolher o mês claro você vai escolher o mês que você está vamos pegar um exemplo aqui escolher janeiro né aqui você controla de maneira bem fácil tá as saídas e as entradas diárias do seu caixa a primeira coisa a fazer é você informar aqui o valor inicial que você tem no seu caixa no início do mês ou quando você começou a fazer esse controle tá então digamos que você vai iniciar o mês esse controle com dois mil reais em caixa é só digitar aqui dois mil aqui embaixo nessa primeira coluna você vai informar a data que saiu ou entrou esse valor do seu caixa primeiro de janeiro aqui por exemplo depois na segunda coluna você seleciona o tipo se é uma entrada né, ou uma saída. Nesse exemplo a gente vai usar uma entrada. E na coluna da frente é a descrição do lançamento. Aí você vai colocar aqui o nome de um produto ou de um cliente, um rendimento de um banco, por exemplo. De exemplo aqui eu vou usar, eu vou colocar aqui a entrada de um, do produto A, por exemplo. E logo em seguida você informa o valor desse lançamento. A gente vai usar aqui R$ 350,00. E a planilha já calcula tudo para você de forma automática, ó. pode ver que aqui nesses quadros aqui em cima, ela mostra o total de entradas, R$ 350 reais até agora, nesse né? exemplo nosso, e o total de saídas também, que nesse caso somente uma conta de gás, que já tinha ali como exemplo de R$ 120. Reais. e aqui você vê também o saldo mensal, aqui nesse quadrinho amarelo, ó, que é a soma de tudo que entrou, subtraindo tudo o que saiu dentro do mês. Assim você consegue ter uma noção mais exata de como está o seu lucro, né? ou se você está tendo prejuízo dentro desse referido mês, ou seja, se está no vermelho ou não. Ah, e não se esqueça gente, está gostando? Deixa um like aqui no vídeo, não custa nada para você, e assim eu tudo continua entregando para mais pessoas, e a gente sabe que essa ferramenta ainda pode ser muito útil para bastante gente. Bom, voltando aqui então, nesse quadro verde é o saldo disponível no seu caixa. É esse valor que tem que bater com o dinheiro que você tem no seu caixa, tá? Que você tem na carteira. Então, se você tinha R$ 2.000 e entrou R$ 350 reais e saiu R$ 120, então você vai ter disponível no seu caixa R$ 2.230. Isso é isso. Aí não precisa fazer nenhuma conta, tá? E é tudo automático. E todos esses quadrinhos aqui estão em cores diferentes também para facilitar a sua visualização que é para você entender bem o seu caixa. Vermelho para saídas, né? e esse azul mais claro aqui para todas as entradas e olha só, você ainda pode cadastrar suas contas a pagar e receber aqui do lado por exemplo, no um dia 15 de janeiro vamos colocar como exemplo aqui tem 100 reais para pagar de conta de energia aí é só digitar a data aqui do vencimento dia 15 de janeiro, 15 de 01 o tipo, que nesse caso é pagar, né, que a gente vai pagar a conta de energia depois o nome da conta Nesse caso, conta de energia, né? É só digitar aqui também. Aí pode ver que aqui em cima a planilha diz que você tem R$100 de conta para pagar, ó. tá vendo? E aí vamos supor que no dia 5 de janeiro a gente tem uma conta para receber de um cliente. Então a gente coloca aqui 5 de janeiro, né? 5 do 1. O tipo, né? Que nesse caso a gente vai receber. Então a gente seleciona aqui receber. E aí a descrição. Vou colocar aqui um exemplo aqui, cliente e cliente Ana. E o valor, a gente vai digitar aqui R$ 280, reais, tá? Para receber dessa cliente Ana no dia 5 de janeiro. E pode ver que a planilha também já te mostra o total para receber, que é de R$ 280. Reais, nesse caso até agora. E olha só, aqui nessa linha de baixo, a planilha te mostra também a previsão para o final do mês, que seria de R$ 2.410. Esse valor aqui é o saldo disponível, né? Somando com o que você tem para receber e subtraindo com as contas que você tem. Para pagar, assim você sabe que pagando e recebendo essas contas no final do mês você terá em caixa esse valor aqui de R$ 2.410. E aí, conforme você for dando baixa, né? Você for pagando ou recebendo essas contas, aí você vai mudando aqui o, o, o tipo, né? O status, por exemplo, você pagou a conta de energia, muda aqui o tipo para pago. E pode ver que a linha já fica arriscada, né? Fica taxada para você saber que já pagou. E aqui em cima também pode ver que não tem mais nada para pagar esse mês. E a mesma coisa você faz com conta receber. É só mudar aqui para recebidos. E claro que assim que você pagar ou receber essas contas, aí você dá entrada, faz o lançamento aqui no caixa do lado também, tá bom? Sensacional, né? Não se esqueça que registrar contas a pagar e receber é fundamental elas vão permitir você fazer previsões financeiras, aí podendo então definir se você tem dinheiro suficiente, né, para arcar com as suas obrigações e compromissos ou terá desfalque em caixa. E clicando aqui em sair e em salvar, seus lançamentos já ficam salvos, tá? Mas não se esqueça que mesmo assim você precisa salvar no sistema do Excel, tá bom? Toda vez que você fechar a sua planilha. Olha só que interessante, quando você volta para essa página você ainda vê um resumo do ano todo as contas ainda a pagar nessa coluna e as contas a receber né, de cada mês o total de tudo que entrou nessa coluna e na frente o total de tudo que saiu em cada mês também e ainda aqui na frente ó, você vê o um saldo que é o total das entradas subtraindo é, todas as saídas de cada mês também e Olha só, nesses botões que, que tem aqui em cima você pode conhecer depois as versões mais completas, tá bom? Vale a pena dar uma olhada, tá? Tanto que eu vou deixar aqui no card agora, para você assistir depois, o vídeo para você conhecer essa versão mais completa, com mais funções, tá bom? E olha só, vamos voltar agora para o painel inicial que eu deixei mais algumas ferramentas que podem te ajudar bastante também. Aqui nesse painel né, superior, você vê esse botão Participe, né? Para entrar em todos os nossos grupos nas redes sociais. Depois você vê esse botão Promoções. Com os nossos produtos né, e planilhas mais completas. Vale a pena dar uma olhada, vale a pena conhecer depois também, né? Eu, olha só, deixei mais material gratuito aqui, tá? Quando você clica aqui em produtos e apostilas grátis, você vê essa lista de apostilas, planilhas e outras ferramentas também para você baixar a hora que você quiser. E voltando aqui para o painel, não se esqueça também que nossos contatos estão todos aqui nesse botão suporte, tá? Aí tem esse menu lateral aqui ainda, que o primeiro botão são artigos e mini curso também, né? Sobre planejamento financeiro, aí não precisa nem baixar, tá? Tá aqui dentro da planilha mesmo pra você ver a hora que você quiser. Aí você ainda tem uma agenda para organizar seus pedidos, né? Compromissos e entregas também. E quando você entra nessa tela, você vê espaço para anotações pro ano inteiro, para cada mês, tá bom? E cada compromisso cumprido, você pode marcar aqui na frente ó, o status como ok, para você ter uma melhor noção né, de como está a sua agenda. E depois, aqui ainda no painel, você tem uma página com dicas e administração para pequenos negócios. tá? É só clicar nesse botão, entra nessa tela, é onde você seleciona um tópico, né, Seleciona um assunto do seu interesse e aparece dicas né, e macetes sobre o tema que você selecionou. Também ficou bastante show. E sobre as atualizações, só você fazer o cadastro, tá? Aí você vai receber todas as notificações, quando tiver essas atualizações, né? Que a gente colocar função nova ou fazer alguma modificação pra melhorar, você recebe direto essas notificações no seu WhatsApp e também no seu e-mail. Aí ah, também é de graça, viu? E assim, mais uma planilha de presente pra você. Eu espero que realmente te ajude. Afinal, controles financeiros precisam ser fáceis e rápidos de fazer para você focar no que realmente importa. Passar tempo com a família, produzir e se relacionar com os seus clientes. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais.